Olá consulentes, sejam todos muito bem-vindos e já vamos trazer aqui uma mensagem para o signo de Capricórnio, então vamos lá. Carta da comunhão e vamos complementar. E vou trazer também uma mensagem do oráculo. Carta da colheita. Capricórnio. Esteja em comunhão, em harmonia, tanto dentro quanto fora de você. É procurar se sentir bem agora, do jeito que está, com o que tem, ou seja lá com o que estiver acontecendo no seu momento, para que novas oportunidades cheguem até você por ressonância. E elas vão chegar quando você estiver se sentindo bem, longe de todo sentimento de escassez, de preocupação e de vazio. Um vazio até existencial. Tenha fé, fique otimista, que a sua estrela vai brilhar, e a ajuda vai chegar, e muitas portas vão se abrir. Mas é preciso pensar e soltar, fazer a sua parte e não ter expectativas. Vibra agora na abundância que já existe, olhe a sua volta. Na natureza, é tudo tão grande, farto, próspero e infinito. E esteja em comunhão, se sentindo parte dessa grandeza. E a carta do oráculo, colheita. É chegado o momento de receber as respostas, colher os frutos de todo aprendizado ao longo da jornada. Quando um ciclo se encerra, com ele é uma recompensa e um chamado para novos ciclos que virão. Você ainda vai viver e colher muitas oportunidades. Sinta a paz da comunhão, que os frutos vão chegar sim. A colheita está em. Ainda vai ter muitas colheitas. Olha a abundância, olha que cartas boas, de grandeza, de oportunidades, de manifestação, de colheita, vai ter muitos momentos bons, isso aqui é passageiro, tá bom? Gratidão.